Eu sou o Cup e eu acho que você não sabe o que é a sexualidade. Sou psíquica? Não. É, você clicou nesse vídeo, então eu acho que as chances são de que você realmente tenha essa dúvida. Ou você é uma pessoa sexual querendo ver se eu falei besteira, né? De qualquer forma, neste vídeo eu vou estar, da forma mais didática que eu posso, explicando o que é a sexualidade. Aí, ah, no caso, eu sou uma pessoa sexual. Prazer. É, no caso você não pode apertar minha mão, mas em compensação você pode fazer isso por um like e se inscrevendo no canal, não é? Vamos direto ao ponto. Uma pessoa sexual é uma pessoa que não sente atração sexual, sente, mas numa intensidade menor do que a maioria das pessoas, ou sente, porém, apenas em determinadas condições. E por que eu fiz questão de dar esses três pontos? Porque a gente entende a sexualidade como um espectro de possibilidades. O termo espectro ele é intencional e ele faz alusão à cor, no sentido de existir diversas tonalidades de assexualidade. Tanto que, quando a gente vai ver a bandeira sexual nós temos, além do roxo, o branco, cinza e preto, que representa justamente esse espectro. Tá, eu vou ilustrar isso tudo. Nessa alusão, o preto ele seria os assexuais estritos, a sexualidade em sua maior intensidade. Pessoas que não sentem atração sexual sob nenhuma circunstância, em nenhum momento. Já o lado oposto, o branco, está representando claramente o oposto da assexualidade que seria a alosexualidade, a não assexualidade. Ah, eu não sou assexual de nenhuma forma. Então você é alossexual. Ué, mas eu sou hétero. Então, uma coisa não anula a outra. Quando estamos falando sobre heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade e afins, estamos falando sobre por quem você sente atração sexual. Mas, quando estamos falando sobre assexualidade e alosexualidade, estamos falando sobre com que intensidade ou de que forma você sente essa atração sexual. É sobre como você experiencia isso. E isso, independentemente de por quem essa atração, quando existir, se direciona. Deu pra entender? Você provavelmente nunca utilizou o sexual para se referir a si mesmo, porque nunca sentiu a necessidade. Mas, quando a gente está pautando assexualidades e afins, se torna necessário, porque a gente precisa definir qual é o outro lado. Então, você Pessoa hipotética é hétero e alossexual. sexual. Uh! Parabéns! <risos> Eu descobri um novo termo! Basicamente, ele só serve pra dizer que você não é assexual em nenhum nível. Enfim, vamos voltar ali ao espectro, tá bom? Então nós temos o preto, que é o assexual estrito, e o branco, que é o alossexual, que não é assexual em nenhum nível. E nessa transição, a gente tem uma área. Toda essa área, esses 50 tons de cinza... Desculpa, gente, eu sempre faço essa piada, meu Deus do céu... Toda essa área representa o que a gente entende como área cinza. Pessoas que são assexuais, mas sem atração sexual em algum nível. Essa atração pode ser muito menos intensa, ser uma coisa que é extremamente relevante para a vida dela. Existir. Mas existir muito pouco, ou existe de uma forma muito fluida ao longo da sua vida. Uma outra possibilidade é quando essa atração existe sob uma condição. Então na maioria dos momentos não existe atração, mas sobre essa condição uma nova skill é desbloqueada. Ai, ah, a gamer dentro de mim fica querendo fazer essas alusões a jogos. Acho que o exemplo mais conhecido que temos é a Demi sexualidade. Uma piada infame que todo mundo faz, todo mundo está sempre fazendo. Sim, muitas pessoas acabam achando que não, mas demissexualidade é uma orientação dentro do espectro assexual. Pessoas demissexuais só conseguem sentir atração sexual por pessoas por quem elas têm um laço afetivo, romântico muito forte. Então essa é a condição. Se não existir isso, não vai acontecer a atração. E isso é diferente de pessoas que escolhem se relacionar apenas por pessoas com quem tem um grande amor. A demissexualidade não é uma escolha. Mas a gente pode depois fazer vídeos mais focados só nessa orientação, assim como eu já tenho alguns vídeos, então, olha aí no meu canal. Então, acho que vocês entenderam esse espectro, né? Falar sobre a sexualidade é falar sobre todas essas possibilidades. Por fins didáticos, eu não quero sair jogando trilhões de termos nesse vídeo. Eu acho que nesse momento, o mais importante é entender que a sexualidade não é uma coisa só. Às vezes, as pessoas definem a sexualidade como, ai, é uma pessoa que não quer fazer o baú, não sente nada nunca. E não é isso, isso não é verdade, tudo bom? Ah, inclusive um outro ponto essencial para entender essa sexualidade é saber é reforçar que ela não é sobre o ato, sobre o oba, oba. Hum. É sobre atração sexual. Vocês devem ter percebido nesse vídeo que eu tava o tempo todo falando na atração sexual. Atração. Porque essa orientação é sobre como você experiencia atração. Não é sobre o sexo em si, entendeu? Porque como eu disse, existem assexuais que sentem atração em determinados momentos, então eles podem muito bem querer fazer sexo e o sexo vai ser lá uma coisa boa pra eles e é isso. Eles continuam sendo assexuais, entendeu? A atração sexual é sobre o desejo. É sobre você olhar pra aquela pessoa e se sentir o desejo de se relacionar de forma íntima com ela, é aquele ímpeto. Quando você acha a pessoa bonita, é atração estética. Quando você tá apaixonado por uma pessoa, quando você quer ter um grande amor com aquela pessoa, é atração romântica. Então você vê que são coisas diferentes, né? Assexuais não são pessoas arromânticas. Assexuais e aromânticos são coisas diferentes, que podem andar juntos, mas são diferentes. Assexuais podem se apaixonar, querer ter filhos, etc, patati, patatá. Inclusive, essas são coisas que eu já falei em outros vídeos tá? Olha, clica nesse izinho aí, em algum canto da tela, que você pode ver alguns outros vídeos sobre esse assunto. Então é isso, eu acho que essas são as informações mais importantes para se entender a sexualidade. Quero te pedir para mandar esse vídeo para alguém que talvez não saiba disso. Alguns dos maiores problemas que assexuais enfrentam são frutos da desinformação acerca de nossa orientação. Então, quanto mais pessoas bem informadas sobre quem nós somos, melhor. Comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tiver sobre a sexualidade, veja meus outros vídeos, talvez alguns dos meus já responde a sua dúvida e me segue lá no Instagram. Eu tenho um podcast chamado Garotrans Trans com duas outras pessoas trans, que é muito legal. Você vai ouvir um trechinho aí agora. Então é isso, pega bolos e até logo. O meu, que ele passou por diversas cirurgias, eu ficava deixando ele com o meu cachorro porque eu queria que meu cachorro mordesse, rasgasse ele para eu poder fazer cirurgias, entende? Sabe quem você é, literalmente? Ah. Sabe aquele menininho do Toy Story que tem um o <risos> casado? Sim! A vilã do Toy Story. Eu Eu tô tô a só. vilã do Toy Story. Eu era ele.